essa decisão de, de, de licenciar, porque hoje, queira ou não queira, temos lá um problema, tem um passivo que nós temos que zerar, né? e, e a primeira coisa é a gente partir do princípio de que tem alguém licenciado, para depois a gente fiscalizar o que, está, o que não está licenciado, o que não se enquadra dentro da, das licenças. E mais, chamar para essa discussão de fiscalização, é, o próprio DNPM. Né? Entendemos nós, não sei se tem algum conselheiro aqui do DNPM presente, mas entendemos nós que a, a, o peso na área ambiental quando se trata de garimpo, ele está ficando muito grande quando nós temos que repartir um pouco mais, até porque se você tem alguém é, é, lavrando numa área que não é permitida, que não tem autórroga ou que a autórroga é de outrem, é, o principal agente fiscalizador de isso seria o DIPM, né? E hoje o IBAMA, o IBAMA puxando para si toda essa carga e carregando todo o ônus e todo o desgaste que essa atividade sempre causou. Né? Porque quando se fala em gai, parece que a gente está falando de uma atividade... É, Monstruosa, uma coisa feia, horrorosa. E a gente sabe que nos países do primeiro mundo, o garimpo é utilizado como fator de, de, de geração de emprego e renda e desenvolvimento. Desde, claramente, que a gente busque a, a, a, a adequação, a sustentabilidade, o controle e o monitoramento da ação. E é isso que nós estamos propondo: um monitoramento maior através desse. desse espaço temporal de uma licença de um ano, dois anos, mas com um acompanhamento trimestral ou um semestral, se assim os senhores acharem que, que é o correto a gente licenciar com essas condicionantes. Eu vou agora abrir a, a, a palavra para os conselheiros que quiserem se inscrever para discutir o assunto. Por favor, à vontade. Bom dia a todos, sou o Hugo, chefe da divisão técnica do Ibama, no estado do Amazonas. Sobre a questão do garimpo, eu queria trazer para o conselho é, um pouco da, da experiência prática que o Ibama tem ao fiscalizar essa atividade. Quer dizer que eu, eu pessoalmente tive, nas duas operações do Ibama, é, sobre garimpa no estado do Amazonas, foi no Rio de Atuba e no Rio Madeira, essa mais recentemente, estive coordenando as duas operações. Bem, em geral, com todos os garimpeiros com que a gente conversou em campo, a gente percebe que aquela atividade desenvolvida por eles não é, está tá muito longe de ser uma atividade que traz algum uma sustentabilidade econômica ou ambiental para as próprias pessoas que estão envolvidas naquela, naquela, naquela ação. É, não há nenhum garimpeiro com o qual a gente conversou no campo e foram vários. Né? Imagina que uma balsa de garimpo tem, em média, seis pessoas trabalhando. Ao longo desse processo nós abordamos cerca de mais de 50 balsas. Então, nenhum, nenhum garimpeiro se orgulha daquela atividade que ele desenvolve. Nenhum garimpeiro se sente satisfeito com, com, aquela, com, aquela, com aquela atividade. Muito pelo contrário, ele é, de certa forma, empurrado para aquela atividade legal diante da impossibilidade de desenvolver alguma, alguma outra, algum outro trabalho ali que traga uma sustentação para né, a família dele. Ou seja, é o, o movimento de entrada de uma população dentro do garimpo ele é muito semelhante também à entrada de uma população dentro do tráfico de drogas. A pessoa ela, ela é empurrada para aquela atividade legal diante de uma fragilidade social e de uma ausência de, de políticas públicas voltadas para aquela pessoa. Então, não é de longe, não é uma atividade sustentável, uma atividade digna. É, a gente percebe que nenhum daqueles trabalhadores possui equipamentos básicos de proteção individual. Eles não possuem treinamento para poder lidar com aqueles equipamentos ou com aqueles produtos tóxicos. Aquelas balsas elas possuem uma estrutura muito precária. As balsas, elas, se não estiverem é, diariamente, é, praticamente a cada hora dando manutenção, elas afundam. Ou seja, são estruturas que apresentam um risco para quem está operando elas. Não existem equipamentos de segurança, não existem é, treinamentos. Enfim, são atividades que são muito precárias. Muito precárias. E, enfim, nós, essa é a questão né, do, da, da... A questão mais social que está envolvida naquele trabalho. É, a gente percebe também e, assim, o Ibama com muito... Muita... A gente com... Até com... Como é que eu vou dizer assim? Com assustado né, ao ver que, depois de todos esses eventos que ocorreram, o... é colocado no semaã a, a liberação do garimpo. Ou seja, depois de tudo, tudo que ocorre, de toda essa, essa, essa atividade legal, de tudo que está envolvido nisso, associado ao tráfico de drogas, evasão de divisas, ao tráfico de armas, o que a gente chega aqui é que o Conselho coloca para a plenária uma, uma, uma iniciativa de legalização da atividade. Então, isso, isso a, gente vê, a gente vê assim, a gente fica até assustado quando vê uma, uma situação dessa. É, com relação ao, aos argumentos que foram colocados, a gente entende o seguinte. A licença, em primeiro lugar, a licença ela foi, ela, ela foi dada como inválida. Não é como retomar uma licença inválida, como validar ela novamente depois que um ato administrativo se aquela licença não vale mais, ou seja, o processo ele teria que ser reiniciado desde o início. Teria que ser apresentado estudo de impacto ambiental, tem que ser apresentado, tem que ser feita audiência pública, tem que ser feito é, tempo de referência, tem que ser reiniciado todo o licenciamento ambiental. A retirada de um item da resolução para legalizar é, um, é, é algo que, para o IBAM, é inconcebível. Assim, a gente não é sério, a gente está assustado com o que foi colocado. Se vocês vão retirar um item da resolução, porque não existe tudo técnico para saber se aquele produto, qual o efeito que aquele produto causa nas pessoas no meio ambiente, pelo princípio da precaução, que é um princípio do direito ambiental, você tem que manter a proibição. Eu até, até a gente, a gente estava até pensando enquanto vocês explicavam, eu estava querendo comprar um daqueles, daqueles cigarros eletrônicos eles são proibidos a né, comercialização. Por quê? Porque não se sabe quais são os efeitos que causam no organismo. Então, a Anvisa, todos os órgãos de regulação, eles, primeiro, proíbem para depois fazer o um estudo para saber quais são os efeitos que causa na pessoa, porque isso é princípio da precaução, Entendeu? Então, assim, primeiro, não tem, não tem como você, ah, vou liberar para depois fazer o um estudo do que causa. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum isso. Então, tem que proibir depois faz estudo e depois identifica qual é, qual é, quais são os efeitos que, que, o, que, o, que o produto pode causar no meio ambiente, no, nos organismos das pessoas. Essa, esse, é o, esse é o caminho. E eu vou dizer a vocês, o Ibama, ele perdeu no sul do Amazonas uma unidade. Para esse grupo, que hoje está aqui querendo legalizar a atividade. O Ibama perdeu isso. Mas, agora, se o Semaã aprovar esse tipo de coisa, eles vão, o Semaã vai perder muito mais. O Semaã vai perder muito mais do que o Ibama perdeu. A gente preencher unidade e a gente reconstrói. Agora, a moral é muito difícil reconstruir. Então, o, o Semaã tem que tomar consciência do que está sendo colocado aqui. O Ibama é veementemente contra esse tipo de postura. E continuará contra. Certo? Então, só se vai, vai falar. Obrigado. É, Rende outro, Cré, Amazonas. Secretário, é, eu acho que o Ibama está fazendo o papel dele, de tentar defender o meio ambiente. Mas nós temos que olhar a questão social. como Você vê a multiplicação aí, como foi colocado: multiplica 50 pausas dessa com seis pessoas dentro. Eu acho que, que todo, todo trabalho é digno desde que seja responsável e legal eu representante do conselho de engenharia acho que quando são feitos com profissionais qualificados dentro da legalidade e que venha entendeu, é, cumprir as normas não tem problema em legalizar um garimpo, parece que é uma atividade que é rentável entendeu? o que não pode é eles continuarem clandestinos e a gente aqui, esperando acontecer o que aconteceu lá em, em, em uma etapa assim como existe em Jacurá, no Alto Solimões, a gente sabe que tem mais de, de, de cinco garimpos aqui em processo dentro do DNPM, acho que no IPAM também, para legalização. Entendeu? Acontecer esse fato, talvez pela moralidade de alguns ovos, não vou dizer do qual, talvez do DNPM, talvez do IPAM, não sei. Aí, talvez, há, há quanto tempo esse, esse, deu, essa atividade vem acontecendo no nosso estado? Há quanto tempo vem acontecendo essa atividade no nosso Estado? Então, acho é que há uma reflexão assim, para que o Conselho defina de uma certa maneira, se vai legalizar ou não, e qual a alternativa que vão dar para esse povo. Porque eu, eu quero dizer para vocês, eu sou do interior, eu fui secretário de meio ambiente de Apurá, e lá tem um garimpo clandestino. Deu? Na época lá a gente tirou todo mundo, a Polícia Federal foi lá e tirou tudo lá de novo tudo lá de novo. Sabe por quê? Está lá o processo rodando para tentar legalizar. E aí? Vão explodir de novo a rebalça da, da, das pessoas lá e não dar uma solução para eles? Eu acho que nós temos que, aqui, esse conselho, eu acho que é para isso. É para a gente é, tentar é, sensibilizar, olhar dos dois lados, ver o que é, que é possível e o que não é. O que não pode, eu acho, que a gente ser muito radical nos no nossos posicionamentos e achar que, que proibindo resolve o problema. Não resolve, esse se proibir eles vão continuar clandestino. Eu acho que nós temos que ver uma maneira, e se for um requisito, que se analise da melhor maneira possível, que crie, estou sugerindo agora que crie um grupo de trabalho para analisar os pontos dentro do, da resolução, entendeu? Com a parte técnica do IPAN, e se possível IBAMA e, e DNPM, para a gente analisar um grupo do semana, o que é, que é possível fazer? O que é, que é possível fazer para amenizar? Porque se você imaginar que tinha 50 balsinhas lá, em Japão tem 100. Multiplique isso por 6, como você acabou de falar. Está 600 pessoas dentro de um garimpo. Multiplique no Alto Solimões, no Jardim de Atuba, quantas balsas tem lá. Então, isso são tudo pessoas que estão tentando sobreviver. E nós aqui, como representantes desse conselho, nós temos que ter uma solução. Nós temos que dar uma alternativa. Eu acho que quando o secretário trouxe para o conselho, é atrás disso. É de uma alternativa. Porque tomar decisão erradicada é muito fácil. Atrás de uma mesa, baixar uma, um, uma proibição e cumpre-se. Eu acho que não é isso. Eu acho que esse conselho tem que ter outro olhar, tem que olhar a sensibilidade, é, de uma certa maneira, as pessoas que estão envolvidas nisso, os órgãos que estão envolvidos nisso, e tentar achar uma solução. Eu acho que é... O encaminhamento que eu dou é que criam um, um grupo de trabalho com os desenvolvido, com os técnicos que estão dentro desse conselho, e acho uma solução para que não venha a acontecer o que já aconteceu. Mas, nós temos aqui para tentar resolver e prevenir antes que mais ações grossas aconteçam e mais pessoas prejudicadas é, com essas ações. Isso que é isso. Primeiramente, eu acho importante esclarecer o que em nenhum momento se falou em legalizar de qualquer jeito, muito pelo contrário, se você prestar atenção na leitura da ata que foi feita pelo doutor Fábio, como eu estou no grupo técnico que foi formado aqui no âmbito do SEMA, posso lhe assegurar isso, a ideia é justamente o contrário, que antes de se tomar qualquer decisão a respeito dessa situação, se muda, se não muda a resolução, a ideia é que se faça um exame de laboratório que vai é, gerar um laudo que inclusive vai ter uma contraprova, e somente a partir dos resultados desse exame, se deliberará ou não a respeito da modificação dos artigos tal qual a Codan solicitou, até mesmo pelo princípio da precaução. Nenhum de nós aqui seria inconsequente de liberar uma atividade sem saber os riscos que efetivamente está causando, tanto o meio ambiente quanto à economia. Como ele bem disse, do CREA, existem vários fatores envolvidos. Nós estamos aqui para tutelar o meio ambiente. E o meio ambiente engloba tudo, inclusive as pessoas que vivem dessa atividade. Não adianta realmente ser radical e dizer a partir de agora está tudo proibido. Porque se a gente fizer, é, tiver em mãos esses laudos e esses laudos comprovarem que existe como ajustar esses níveis de contaminação, por que não fazê-los? Entendeu? Então, eu acredito que houve um equívoco na sua interpretação. Em momento algum, foi dito por qualquer um dos participantes da mesa que isso seria deliberado dessa forma. O que foi dito, que se colocou para deliberação do conselho, foi apenas a ata que foi gerada da reunião do grupo técnico, que já, inclusive, existe, e que a gente precisa ter conhecimento dos dados, técnicos também do que compõe essas amostras, para aí, então, poder se posicionar. A gente não tem como se posicionar sem isso, exatamente porque não havia sido feito. Então, a gente só vai trabalhar em cima de coisas concretas. E a gente só tem uma coisa concreta quando soubesse se tem ou não contaminante e qual é o percentual disso. Bem, é, ou, Deixa eu fazer uma consideração com, em relação à sua fala. Respeito muito a posição de Obama até porque sou da casa. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Na sua experiência no campo, eu também tive, tive sentado no lugar que você está durante mais de uma década. E desmontei pessoalmente aquele garimpo duas vezes, antes dele ser licenciado. Mas desmontei mesmo. Tirei todos os equipamentos estão lá no Ibama até hoje. Alguns estão em outros é, é, é, municípios, que nós doamos as bombas. Eu acho que o Cícero participou com a gente em alguma dessas operações. E, assim, é, o garimpo está lá há 40 anos. O que o IPAM fez, junto com esse conselho da última vez, foi buscar dar a regularidade e trazer para a legalidade aquelas pessoas e aquela atividade. Não licenciar hoje, muito cômodo, nosso. Seria muito legal dizer, ó, acabou. E vamos continuar o lá, vamos continuar fazendo a ex sem nenhum tipo de controle. O que nós estamos propondo é o mínimo de controle para uma, uma situação de continuidade de várias décadas. De várias décadas. E em momento algum, a, o IBAN e a SEMA, muito menos eu, propomos legalizar tráfico de drogas ou de armas, ou trabalho escravo ou infantil, ou seja lá o que tipo de crime esteja ocorrendo. Agora. É bom que você lembre da minha primeira fala como todo conselho. O crime ambiental, senhores, lá nos anos de 2003 nós fizemos uma apresentação no Congresso Nacional para mostrar que o crime ambiental ele sempre é carregado por pelo menos mais sete outros crimes que não são competência dos órgãos ambientais. Ele tem o tráfico de droga, o tráfico de arma, a invasão de terra a exploração do trabalho infantil, enfim. Agora, nós não podemos aqui assumir, o ponto de vista ambiental, esse ônus que não é nosso. A Polícia Civil tem que ser acionada, o Ministério do Trabalho tem que ser acionado, a Vigilância Sanitária tem que fazer, cada um a sua parte. A Marinha poderia ter tirado as balsas. Ela está lá no meio do rio, mas ninguém fez isso porque tem uma questão social. Nós estamos falando de 15 mil pessoas que estão comendo, se não ganhando dinheiro, estão comendo daquela atividade, no momento em que o país tem 14 milhões de desempregados. Né? E me desculpa, Hugo, é, e ao é conselho todo, mas a gente precisa ter uma visão um pouco maior. O garimpeiro é um trabalhador. Né? E a gente sabe o seguinte, se você for no um chão da fábrica do Distrito Industrial, você vai encontrar um operário ganhando salário mínimo e quem está rico é o patrão, é o dono da loja. E o garimpo não vai ser diferente. Você vai ter lá o operário que está lá garimpando, ralando, e vai ter alguém lá na ponta que vai estar tá enricando. Isso é o capitalismo. E não é o meio ambiente, não é o IPAN, não é a Sema, não é o Ibama que vai resolver essa situação. Me desculpe. Um outro ponto na sua fala é que a licença ela foi suspe... ela não foi renovada por conta de uma condicionante não cumprida. Nós não precisamos, em nosso entendimento, e isso é discricionário nosso, do Ipan da SEMA, junto com esse conceito, é, renovar a licença, fazer um termo de ajustamento de conduta, que é o que nós estamos propondo, primeiramente, para corrigir a condicionante que não foi cumprida por questões técnicas, né, não somente, e aí partir para um licenciamento, e aí vem a nossa propositura de um licenciamento com um acompanhamento mais próximo, inclusive, teve um fato aqui que nós não colocamos, mas o, o, o secretário Marcelo e o governador amazonino tiveram reunidos com, a, com as cooperativas e foi proposto a eles a criação de uma taxa de controle de fiscalização para que o IBAMA possa abrir um escritório em Mandiboré e outro em Maitá, para aumentar o controle em cima do garimpo. Inclusive, conversaram com o superintendente do IBAMA, do Tolerante, para que nos cedesse as instalações do IBAMA em Mandiboré, o que prontamente fomos atendidos para o funcionamento desse posto. né? Então, isso, essa minha fala só a título de esclarecimento em da função que você falou. Agora, o Conselho vai deliberar isso. Se o Conselho disser que nós não vamos licenciar, nós não vamos licenciar e vamos deixar, então, lá mais uma solução de continuidade no país, eles continuarem garimpando do mesmo jeito como sempre, porque tirar aquelas mil balsas de lá, eu ainda estou por ver. Alguém tirar e não deixar contatos, né? Até porque, repito, nós não podemos carregar uma problemática que não é só ambiental. Se as valsas não têm condições, a Marinha, a Capitania dos Povos deveriam estar fazendo alguma coisa, mas ninguém quer fazer nada. Todo mundo quer depositar nos ônus da questão ambiental o ônus dessa atividade. Então, é, é, mais uma vez, vamos deixar a palavra, a palavra está franqueada, está aberta para a gente discutir, exaurir o um assunto, se for necessário, mas nós precisamos pensar em todos esses aspectos, sem dúvida nenhuma, para que a gente tome aqui uma decisão mais é, coerente. É. O conselho... É, a palavra para mim. Não, é. é, mas eu vou ser breve. Assim. É, é, é, é o seguinte, uh, a sua a sua intervenção o, é, nós precisamos dela no conselho fazer o um contraponto daquela da preocupação e é aquela que você vem com a linha da da prevenção, né, Que a gente também, como o Ipano, também tem a mesma linha de pensamento, mas hoje nós temos sobretudo o condão, por conta da lei complementar 140, de licenciar todas as atividades. Ela praticamente saiu do Ibama, está tudo nos estados. E é uma autonomia que a gente preserva a unha dos dentes. Porque é importante? Cara. Estamos próximos de, de muito mais direto com a população que precisa da gente. Eu queria colocar como contraponto para a tua argumentação o seguinte: eu tenho um estudo aqui, que foi publicado na revista Pegada, aqui é do professor do Instituto Federal de do IFAM, e mais uma graduação de engenharia ambiental, diagnóstico socioambiental do extrativismo mineral familiar na Cara do Rio Madeira em uma Amazonas. Não é o único estudo, tem outros tantos estudos. É, ele fez uma amostragem que eu achei até não tão representativa, mas ele coloca é, afirmações que elas são verdadeiras. Por exemplo, a, é, a fixação dos ribeirinhos no meio rural se apresentando como a principal geradora de renda pelo rápido retorno econômico se destacando uma atividade preferencial por parte da população maior o, o, o negativo, simultaneamente, contribui para o abandono escolar e ao aumento do analfabetismo funcional. Como a Dilson falou, os deverinhos começaram a explorar o ouro em 1970 a 1980. É uma... É, a atividade minerária é absolutamente possível hoje para a vida humana sem, sem ela. Né? Aí todo mundo sabe o que a gente utiliza. Os impactos mais significativos da atividade da estão relacionados aos recursos hídricos, não só na questão social, em outros, ou, não só o ambiente hídrico, claro. Há um caráter marginal da atividade, porque hoje as cooperativas se usam dessa institucionalização na verdade, tão somente para conseguir ou a licença se regularizar, que a Lávia H&P e a licença. Não há ainda aquele caráter cooperativo como na, na, na acepção da organização da cooperativa. E, para finalizar, o seguinte, olha. A atividade minera, extrativista mineral se apresenta como uma atividade econômica de rápido retorno quando comparada com outras fontes de renda mais demorada e independente de fatores climáticos como pode ser a agricultura, transformando o extrativismo mineral familiar em uma das principais atividades econômicas nas comunidades ribeirinhas, distribuindo renda a todos os municípios ao longo da casa do Rio Madeira. Apesar de assumir que o extrativismo mineral familiar é uma atividade sazonal no calendário anual familiar, nenhum dos entrevistados pensou em abandonar ou trocar atividade devido às vantagens frente às atividades econômicas. Não existe indicativo de migração de extrativista para outras atividades geradoras de rendas regionais, Todo o contrário, a juventude de ribeirinha incorpora cada vez mais cedo a atividade do garimpo como uma atividade estrutural na geração de renda familiar. Porque o cara que trabalha na balsinha, são três, eles recebem pelo menos três mil reais por mês. Naquelas condições lá, na cara do Madeira, nas comunidades ribeirinhas, onde é que vão achar outra fonte de renda? Então, não, estou colocando o fato que ele vem para a mesa de decisão. Não é só a componente ambiental que vai fazer o que a gente vai a decisão. Né? Mas tem que se olhar, porque a gente está dentro do contexto de governo também para tomar decisão. E como a Dilson fez a intervenção, é, vem a, a proposição proibir. Tá? Proibir não tem que tirar 3 mil bolsinhas de lá. É apimentado. A, a decisão de proibir. Então, somente proibir. E é isso que eu estou colocando aqui como é, bem Já isso aí De umas reuniões que nós tivemos é, Quando você falou em proibição é, Aliás A remoção do artigo Em nenhum momento eu me expressei dessa forma é, E você falou, por exemplo, que foi uma, um momento que me parece que inoportuno em função de todos os acontecimentos que ocorreram aí da ação do Ibama nesse determinado local. É, eu quero te dizer que bem antes disso daí, o IBAMA, com a sua equipe técnica, ele já vinha discutindo a revisão de alguns artigos inerentes a essa resolução, tá? Então, não pense em você que foi assim, de uma forma assodada ou pressionada que nós tomamos essa determinada decisão. Entendeu? Isso já vinha sendo discutido internamente. Né? É, outra, quando você fala em questão do princípio da precaução, né? é, eu volto a, a, a dizer o seguinte, que eu, eu jamais me expressei aqui de subtração ou remoção desse determinado artigo. Tá? Justamente pelo fato da precaução, de eu não saber o que, que lá existe, é que nós tomamos essa decisão de solicitar a caracterização desse material para fundamentar qualquer tomada de decisão quanto a esse determinado artigo. Então, nós, Iban, tomamos sim o, o, a utilização do princípio da precaução talvez o Ibama não tomou quando fez essa ação com as consequências que tiveram nesse determinado local. Bom dia a todos, Vazir e Eu vou tentar dar uma contribuição aqui que me viu a cabeça, isso aí depois pode ser cada um que se pronuncia aqui dá uma, uma ideia. E quando a gente lê esse relatório, a gente tem a primeira impressão. Depois, ouvindo os colegas, a gente vai somando conhecimento e vai dando mais subsídios para a gente decidir. Isso é a riqueza de uma reunião como essa. Né? Então, ouvindo o, o nobre representante do e do CREA, a gente vê os extremos. Nós temos uma situação de um problema ambiental e um problema social. Lógico que se você proíbe essa atividade, você cria uma tensão, uma desobediência, uma revolta, como aconteceu no fato do incidente, do incidente do do incêndio lá. Né? Então, eu acho que isso aí é uma política a mais, e a gente não vai resolver aqui, é uma política de Estado, que a gente pode contribuir e dar sugestões. Eu vou dar uma sugestão simples, não sei se o governo teria essa possibilidade, mas sair é uma situação de um problema social que pode ser resolvido para, por exemplo, não há treinamento, não há equipamento de proteção individual, é uma atividade de risco para o ambiente, para a sociedade que ele trabalha. Por que não suspender esta atividade mediante um apoio financeiro do Estado por uns seis meses, onde seria dado todo o treinamento toda a parte de assessoramento pelos órgãos que tem o um conhecimento técnico. Enquanto isso, prepara-se o um ambiente para que ele retorne à sua atividade de forma melhorada. Eu sei que se implicaria, talvez, então não tem um defeso para proibir a pesca, por exemplo, enquanto não pode pescar, tem um defeso. Eu sei que o valor mensal que uma pessoa recebe no garimpo é um pouco alto para ser coberta por um pagamento de defesa. Mas, vamos dizer, dá-se um prazo, estimula-se um, uma cobertura, uma compensação financeira para essas pessoas. Afinal de contas, não são centenas de milhares. São 50 balsas, mil balsas, não sei, de repente negociar, trabalhar com os líderes dessas comunidades e fazer esse... Vamos dizer assim, não é proibir. Proibir dá a impressão que nunca mais vai acontecer. É você... Dizer, olha, durante seis meses, essa atividade vai estar suspensa, vai haver programa de treinamento, de esclarecimento, de organização dessa atividade, e após isso estar tudo estruturado, vai ser reiniciado de maneira melhor. Isso não depende de um órgão simples do governo, depende de uma decisão do Estado. E se essa decisão vai poder ser tomada ou não, não sei, vai depender de condições financeiras, dos cofres públicos, vai depender da vontade política e isso pode ser feito. Essa é a minha humilde sugestão de que seja feita, repetindo, uma suspensão da atividade enquanto se dá uma organização, treinamento para que essa atividade volte em formas melhores sociais e ambientais. É, nessa linha que o, que o senhor colocou, eu queria pontuar uma situação de que a gente não está aqui se contra, querendo, querendo criar um contraponto entre uma questão ambiental e uma questão social. Muito pelo contrário, logo no início da minha fala, eu abordei as questões eminentemente sociais da atividade. É, ou seja, a questão, a forma como as pessoas trabalham lá no garimpo é, é uma forma que Degradante. Ninguém, ninguém escolhe trabalhar no garimpo. Não é uma escolha do, do, do, do ribeirinho trabalhar no garimpo. Até porque, se a gente for analisar bem, ele, o ribeirinho ele não vive da, do garimpo. O garimpo ele trabalha enquanto o rio está seco. que dá ali no, uns 3 a 4 meses do ano. Ou seja, é uma complementação de renda que ele tem ali durante o período. É, não é uma, ele não vive exclusivamente daquilo lá, da, da, daquela atividade. Então, eu acho que é o seguinte, eu, a, o, o, o, o, o ponto que, que o Ibama está querendo colocar dentro, dentro do conselho é, ao invés de a gente pensar em legalizar essa atividade da forma como ela está e favorecer ainda mais empurrar essa população para dentro dessa atividade, é, que é socialmente degradante, tem que se pensar alternativas para poder retirar as pessoas da atividade para que eles não tenham como, como, como única escolha, como única alternativa, entrar para dentro do garimpo. Ou seja, tem que ser, ser feitas aí a nível de, de governo do estado, é, mais ou menos na linha do que, o, do que foi dito, é, políticas públicas para poder fazer com que a pessoa não entre na atividade legal. Eu acredito que essa é que deve ser a linha que a gente tem que, come, tem que começar a trabalhar, entende? E não pensar em, ah, vamos, vamos licenciar, regularizar, legalizar, legalizar tudo dessa forma. Veja, a forma como as pessoas, tem gente que, que mora em cima de um motor, mora em cima de um motor, dorme em cima de um motor funcionando o dia todo. Isso não é uma, isso não é uma, uma, uma forma saúde de vida, isso não é saudável O governo tem que dar uma habitação digna para a pessoa, tem que dar um emprego digno para a pessoa. Ela não pode ser tem como única alternativa o trabalho em cima de uma balsa de garimpo, onde ele vai sofrer, ele vai ter uma expectativa de vida baixa, ele vai ter um trabalho degradante. Ou seja, o que eu estou colocando não é colocando de um lado a questão ambiental e de outro lado a questão social, eu estou efetivamente preocupado com a questão social. Então, assim, acho que é o caminho que a gente tem que tomar é o caminho de, de pensar em dar um emprego digno para as pessoas. Dar uma alternativa de vida digna. E a balsa de garimpo, como ela funciona hoje, não é digna. Não é uma escolha eles estarem acima de uma balsa de garimpo. É uma necessidade. E eu acho que o Estado tem que fornecer opções. O Estado tem que fornecer escolha para as pessoas. Certo? Obrigado. Eu acho que esse conselho tem feito um trabalho é, bastante interessante com relação à atividade. Tanto é que, ainda esse ano, o conselho reuniu ali no, no auditório maior, chamou as partes para ter um grande debate sobre, sobre a situação. Então, o conselho não está omisso com relação a isso. E a gente, eu acho que cada conselheiro aqui, representando os seus órgãos, né, eles... Analisam a situação Nós estamos aqui para analisar não só uma parte Como outras Eu Me recordo que no passado As fiscalizações do Ibama Com relação a, a pescado é, os, os técnicos do Ibama Os fiscais do Ibama Chegavam e praticamente Jogavam e viabilizavam Aquele pescado ilegal Jogando óleo Jogando óleo disso no pescado Que, que o regime também não é por aí e por outro, por outro lado, a questão das balsas, nós temos vários portes aí. Eu tenho balsas aí que tem um, um, uma quantidade de, de, de funcionários na balsa que pode chegar até 30, 40. E tem balsas familiares, que está lá na frente da propriedade, à frente da, da propriedade rural, e não deixa de ser uma alternativa rápida de retorno. É, e como muitos como muito, muito falaram aqui, já que é, o menino, ele vem, entra na atividade, esse próprio estudo aí fala um pouco sobre isso, e quem já viveu ali naquela região e conhece do que se trata, é uma alternativa rápida de recurso. Você pode estar, dependendo da época do ano, estar tirando aí 30 gramas por semana, né, ou até mais, dependendo da época do ano. E aí, assim... Se vai se proibir, como vai ficar? Quem vai fiscalizar? O que, que o, o poder público está presente lá? Está. Agora não está. E como é que a gente vai fiscalizar mais de 3 mil balsas? Como vai se fazer isso? Quais vão ser os critérios? Se você passar nessas balsas e perguntar quantos cursos de educação ambiental vocês tiveram no período o que, é que a cooperativa promoveu também, ou o próprio Estado promoveu, para você entender um pouquinho sobre meio ambiente, sobre poluição do meio ambiente. Então, também tem que haver um papel dessas cooperativas né, de também promover junto com o Estado a questão da educação ambiental. Porque ninguém está preocupado, o cara não está preocupado se o, se o mercúrio vai prejudicar, meio. está preocupado com com o quanto que ele vai tirar de ouro por semana. Mas, se você chegar aos poucos com essa, com essa educação, nem que seja mínima, essa educação ambiental e colocar também como um pré-requisito para se obter as licenças, né, eu acho que também é um papel que o Estado tem que fazer e também as próprias cooperativas. Porque, a princípio, o que se escuta lá é que as cooperativas só querem receber né, as suas mensalidades. Enquanto a partida está tendo alguma coisa de, de favorável ao garimpeiro com relação a isso, e saber diferenciar quem é garimpeiro local e quem é o, o forasteiro. o forasteiro que vem de fora, que não tem compromisso nenhum com o município, não paga nenhum royalties para explorar, não fica nada no município, não fica nada, a não ser a parte de droga, de prostituição, a parte ruim. Então, a gente precisa também ler de lá em cima disso e colocar que eles devem pagar algum tipo de, de, de imposto lá para o município ou para o Estado, para poder estar tá explorando essa lava. Eu acho que, com relação a, a liberar ou não, se não liberar, quem é que vai fiscalizar? Vai ter poder de fiscalização para estar tá impedindo essa exploração? Eu acho muito difícil. Então, a gente tem que ir atrás das alternativas. Eu concordo com o que você falou aí. É preciso que a gente tenha pelo menos o um mínimo de controle possível dessas atividades. E aí já vem de tanto colocar sensor para identificar as balsas através de GPS ou outras atividades que estão sendo realizadas. E o que eu quero dizer é que o conselho está trabalhando em cima disso, não é tão efetivo, mas também não é só o conselho que tem que ter. É, essa, tem um outro conselho de recursos hídricos, e aí até na, na, na reunião para tipo, se tu promover uma reunião com os dois conselhos para tratar do tema, eu acho salutar isso, só vai fortificar mais a discussão e trazer as cooperativas para elas também se comprometerem quanto a isso. Obrigado. Eu acho que a discussão é, é, é muito boa por isso, porque a gente vai refinando. É, é a, gente, é a, a título de esclarecimento: ah, o que está em pauta aqui não é licenciar 3 mil balsas, é licenciar 3 cooperativas. E as cooperativas pelo menos o que nos foi apresentado através de relatório, aqui tem os técnicos que estão há mais tempo trabalhando, as, as, as cooperativas que foram licenciadas anteriormente, elas têm um mínimo de treinamento para usar o cadinho para usar o, o mercúrio, têm condições de vida melhor, porque são dragas mais estruturadas. Né? E, quando nós discutimos essa questão... Inclusive, teve uma proposta da Cooperativa das Balsias, através do Ramon, acho que é o nome dele, né? de colocar GPS nas balsas, para que, se uma balsa sair do polígono no qual está licenciado, aqui no, no IBAN, numa tela de controle, a gente saber. Né? E, e aí você, ato curtindo, já o tá, ela já estaria passivo de, de autuação. A cooperativa, porque ela é responsável pelos seus cooperados. Né? Então assim. É, é, é. A, a intenção é que quando você traz para a regularidade um determinado, uma determinada fatia de uma atividade, obviamente que aquilo que ficar à margem vai estar ilegal. E aí você diminui a ilegalidade, aí você tem como fiscalizar esse remanescente. Aí você tem como fiscalizar, e aí entrar com todos os órgãos de ação social, de fiscalização ambiental, e várias outras fiscalizações, né? é, é, o próprio DNPM, com a questão da lava e tudo mais. Nós temos também um compromisso das cooperativas da venda do ouro pra, pra, de forma legal, no, no termo de ajustamento. Não é isso? Também, porque hoje, hoje, do jeito que está, o ouro que está saindo de lá está servindo para alimentar as parques e o contrabando de droga da Bolívia. Para quem não sabe, pelo menos foi o que eu, o, um pouquinho da inteligência que nós andamos coletando com alguns companheiros da ABIN é que hoje o nosso sai para a Bolívia, ele é comprado por alguns atravessadores, ele sai para a Bolívia e a, la, lava o dinheiro boliviano, e aí vem a droga, aquela coisa toda. Então, a nossa... A, a, a, a gente está tentando buscar uma solução que aumente o controle do Estado brasileiro sobre toda essa questão. E aí, a gente vai apertando esse parafuso nas laterais, de forma mais lenta, para poder ir eliminando quem não se enquadra. Inclusive, oxalá, buscando a melhoria da qualidade de vida de quem mora nessas balsas, com o melhoramento das balsas. Né? exigindo que, que, que a cooperativa faça os treinamentos, e o estado de treinamentos, de cursos, né, de aproveitamento de, de, de materiais, reciclagens, de outras atividades, enfim. Nós temos que criar um marcador maior, como bem colocou, para que aquelas pessoas tenham uma qualidade busquem a melhoria da sua qualidade de vida que a gente conhece hoje é deplorável como tem hoje os piaçaveiros de Barcelos é uma situação tão degradante tão, talvez até pior do que quem mora numa balsa de Garimpo e está lá é é centenário aquela situação da Piaçaba que também ninguém quer dar, dar solução a gente continua sempre empurrando para debaixo do tapete e outras e outras atitudes o <risos> Juntinho todo tá aí, né, Transcar? Na beira da margem, ele manda a pra gente ver, coitado. né e, É degradante. E assim, são muitas atividades. Né? Né? São muitas atividades. Mas eu, isso foi só o título de esclarecimento. Transimar então, tinha pedido a palavra. É, é aqui. Ah, desculpa. É. Obrigado. Bom, tá é, Bom dia, meu nome é Igênio, da WCS Brasil. Não, sou, não somos conselheiros, né, mas é, achamos relevante a participação nesse ponto, nesse tema que vem sendo discutido. É, quando a gente olha, nesse caso, a bacia do Rio Madeira, né, a gente pensa uma, pensando em termos de bacia, a maior bacia da Amazônia, é, o recupo do, do, do Rio Amazonas, e vemos que esse problema, essa situação, não é no exclusivo nosso daquilo estado do Amazonas, né? E as suas nascentes lá no Peru, na Bolívia, a gente vê problemas sérios de degradação nos rios e nas florestas da bacia do Madeira por é, mineração ilegal, muito, muito graves mesmo, extremamente graves. E é tudo de baixo, né? essas coisas vão descendo. A gente percebe também que o rio Madeira está sofrendo um processo de transformação muito grande, é, provocado preocupação, Mas principalmente as hidrelétricas, né? Já o já está aqui ligado nisso. E problemas de de de inundação, problemas de sedimentação, problemas de falta de nutrientes que afetam as várzeas. E o que a gente está vendo aqui no caso do Maritá, especificamente, que o é um problema social provocado também por aquelas usinas né, lá no Madeira, que nas suas avaliações de impacto ambiental, socioambiental, não incorporaram nada no daquilo que, que poderia acontecer rio mais rio abaixo, no né, estado de Rondônia. Então eu acho que a gente precisa aprofundar um pouco mais a questão da origem dessas pessoas, de onde que estão vindo, quem são, aposto que elas estão vindo também por problemas vivos da rio acima do estado de Rondônia e, e da população ribeirinha que foram afetadas. É, estão falando de seringais que foram destruídos, plantações de cacau que também foram destruídas, né, as pessoas estão ficando sem alternativas e e a própria pesca também, né? então foi a primeira a primeira atividade que foi foi foi afetada. Então, a gente precisa dar uma olhadinha um pouco mais do que o município de Humaitá nesse, nessa história ali, entender melhor o que está acontecendo e até poder é, é, cobrar conta, né, o pessoal lá de, de Santo Antônio em geral, né? em relação a isso, eu acho. Já tinha um processo anter, anterior aqui no estado do Amazonas em relação à inundação. Chegou a emundar a parte sal da Amazônia, houve uma discussão, não sei que fim deu, né, em relação a uma parte de compensação, né, mas eu acho que a gente precisa dar essa olhadinha um pouco mais abrangente nesse nesse ponto. É, é uma preocupação, já várias pessoas colocando aqui, não somente a questão de contaminação de rio, né, que é rio abaixo. Então se é um eventual problema, a gente tem que olhar muito mais abaixo o que está acontecendo e observar as coisas que estão vindo vindo acima. Isso que você colocou, Adilson, é um problema trinacional. É uma questão de tudo que você colocou na parte de tráfico, né, mas também essa questão ambiental do lugar limpo, né, o que acontece no Peru na Bolívia é extremamente grave, né, estabelecendo muita coisa para cá também. Ah, em relação à alternativa, bom, vai ter muita discussão ainda aqui, mas uma, um, um ponto é, chave que, em relação ao Madeira é que está em processo ainda de licitação ah, o ZEE do Madeira. Né, então, o próprio, o próprio Rio Madeira não tem uma... Né? a não ser dentro dos unidades de conservação e territórios indígenas, no resto do tem um tem ainda uma destinação coerente né, do ponto de vista econômico e ecológico. Então, é, eu acho que qualquer medida que, que possa ser tomada aqui para frente, considere a conclusão do ZE e Madeira para poder tomar alguma decisão. Obrigado. O ZE deve ser, deve ser aberto à estação dia 20 de dezembro. Eu espero que, se tudo correr bem, abra no dia 20 de dezembro. Tem, são oito meses para a conclusão do trabalho. Não, é porque, teoricamente, o, o convênio com a UPA encerra em agosto de 2018. Então, nós temos que fechar todos os projetos até agosto. Nós vamos tentar essa prorrogação, mas, por enquanto, o que nós temos é agosto de 2018. Bom, Bom dia a todos, Ronaldo Incra. Bom dia, à mesa, Bom. senhor presidente. Eu queria só, de forma muito rápida, acho que já tiveram falas interessantes. É, primeiro que a mesa o presidente já esclareceu o que será votado, mas ainda para mim ainda não está claro totalmente aos conselheiros o que nós estamos votando aqui então eu queria um esclarecimento da mesa que vários pontos foram comentados, tem, tem falas de colegas até, pontos interessantes mas que eu acho que não é o um, um cerne ainda da própria votação eu queria que ficar claro, até né, porque há um ponto controverso aí de que retirado ou não de um, de um instrumento da norma eu queria que a mesa esclarecesse isso e, de forma terminativa, falasse o que é que, quais ou qual ponto o Conselho vai, vai votar aqui hoje. Obrigado. Fala cima, é, uma parte, o secretário já praticamente respondeu, que era quanto a capacidade é, da Cádia de receber mil, dois mil, três mil balsas, mas, pelo entendimento, não vai ser licenciado uh, a unidade balsa, mas a unidade cooperativa, e, e ela, por sua vez, tem também o um limite dessas poligonais, dessas, e desses espaços, era essa a minha boa preocupação. Porque, em tese, o que a gente está tratando aqui é de uma atividade econômica, não pode desconhecer que é uma atividade lava mineral, é uma atividade econômica. E o que agiu que a legislação ambiental tem que verificar é, é, é se essa atividade ela é, o, o, se ela é, em todo que ela é, é degradadora, potencialmente degradadora, efetivamente degradadora, para impor os limites que a legislação já define como os né? existem. É, não simplesmente proibir, mas como atividade econômica lícita que é, né, é, como atividade econômica. Os, os, os seus impactos ambientais têm que, têm que estar sendo monitorados e têm, e têm que estar dentro de uma norma, de um regramento, de licenciamento, que também já é previsto. É, uma outra parte do que eu ia falar aqui, o, o Guilherme é, é invejoso, o que eu tinha escrito aqui, porque era sobre a questão dos impactos do rio Madeira provocado pelas duas barragens que é infinitamente superior aos impactos gerados por essas balsas. Não tem nem como comparar. Eu não vejo um o IBAMA falando ainda, pelo menos ele aprovou. Eu não sei quais as circunstâncias, que a gente sabe mais ou menos, né? Mas os relatórios de impacto ambiental e EIA rima do, da, da, dessas duas barragens não fizeram, como o Guilherme já adiantou, nenhuma previsão de impactos ambientais no né, após o limite geográfico lá dentro do estado, passando do estado de Rondônia para o estado do, do Amazonas. E nós sabemos que o pulso do rio foi alterado, as enchentes e as é tudo alterado. onde era, onde era, onde era Várzea deixou de existir, é, seringais inteiros estão dizimados, a parte de produção de cacau, o dano, nós estamos entrando aí com, com, com uma ação individual, com, com 2.500 ações agora individuais, é, de cobrança por danos econômicos, danos efetivamente já realizados, danos reais. Já que não houve previsão de compensação, de mitigação, né? nenhuma, zero, houve. A gente tem que reconhecer que o Estado também foi ao nessa questão, porque o Estado tinha que ter se manifestado, não se manifestou. E eu também não acho que seja tarde, está aí ainda para reivindicar, requerer o que é de direito, né, desses impactos que são causados ao longo da calha. Não é? Então, nós, nós estamos ajuizando, ajuizadeu não, não é, seu advogado, mas nós estamos participando de uma... de, uma, de, de, de, de fornecer subsídios para que os pescadores daquela maneira que foram... Olha, a pesca foi dizimada dos parques É uma atividade econômica que foi exterminada tem, os caras não estão mais pescando nada. Não fizeram a escada lá na, na, na, na, no, no, nas barragens, mas não ensinaram o peixe a passar pelas escadas, né, para fazer o para fazer a sua reprodução biológica que, que todos fazia. A dragagem do Rio Madeira, que era feita licitação a cada cinco anos pelo Delite, agora é anual. Agora é anual. Né? E agora nós estamos sabendo que está vindo aí. Com quase uma certeza absoluta de que o Madeira será privatizado, né? agora. É, é isso aí. Agora nós temos que discutir essas questões das atividades econômicas que foram dissipadas, que empurraram muito dessas pessoas, como o Guilherme falou, para essa atividade, e que, para mim, é uma atividade econômica que tem que ser regulamentada, tem que ser monitorada como qualquer outra legalizada como qualquer outra. Atividade econômica. Agora, eu o que você tem que ver, tem que observar, tem que analisar, tem que estudar, são os impactos que serão, potencialmente, que possam causar. Agora, está muito longe, mas muito longe mesmo de chegar pertinho do que essas duas barragens causaram a carga do bater. É, antes do Fábio falar, tive um esclarecimento de duas coisas. O Fábio perguntou sobre a questão da área licenciada. A área autorgada pelo DNPM ela vai de uma até Novo-Nicuanã. Ou seja, 700 e poucos quilômetros de rio. 1174, acho que me corrigiu agora. Quilômetros de rio. Ou seja, o madeira quase todo, autorgado. Para três cooperativas. Para três cooperativas. Respondendo o que nosso amigo, desculpa, é o nome, conselheiro Ladova, Luísa, Respondendo sua pergunta, o que nós estamos, o que nós trouxemos para deliberar aqui é tão somente um, uma coisa: a renovação da licença com o termo de ajustamento de conduta relacionado ao, ao item 11, que foi o item que da condicionante que eles não conseguiram cumprir por falta de capacidade técnica. Seria. Se o, assim o Conselho deliberar pela, pela renovação da licença, nós vamos renovar a licença condicionada a um termo de ajustamento de conduta. Para, por não ter cumprido aquele item lá. Ou seja, na sequência, o Fábio vai explicar termo de ajustamento de conduta e renovação da licença. Certo? Fábio. Rapidinho, questão de aula. Eu fiz uma propositura aí no começo. Que se formasse um grupo de trabalho, para discutir a resolução? Já existe, mas... Só um esclarecimento. esclarecimento, até respondendo você e o Ronaldo. Eu acredito que quando eu fiz a leitura da ata do Senado, não tinha chego. É, na verdade, foi deliberado numa reunião extraordinária a composição do grupo de trabalho, e foi reunido no dia 27 de setembro. Esse grupo de trabalho tinha a finalidade justamente de reformular ou dar uma sugestão para essa plenária para reformular o artigo 11 da resolução 14, que alterou a 11 de 2012. Esse foi o fim do grupo de trabalho, que, tá, que veio levar essa, essa, esse relato que se encontra aqui para a plenária, para ver a deliberação, se vai reformular o artigo 11 ou não. Pois é, a sugestão que eu, que eu coloquei, foi que se formasse, o grupo de trabalho... Justamente, tu tá, tu, vocês colocaram se vão reformular ou não, né? isso. Eu não é isso? Não, justamente, mas o, o trabalho que foi determinado ao grupo de trabalho está sendo exposto aqui na plenária para que os conselheiros assim deliberem. Sim, O que eu estou sugerindo é que em cima do artigo 11, que ele tem uma pressionante, uma, uma, uma o artigo 11, que eles não estão conseguindo cumprir. A sugestão que eu dou, que eu estou sugerindo aqui, é que o um grupo de trabalho, vai discutir qual a solução que nós vamos ter por aqui e 11, que é essa condicionante. Se vamos continuar com ela, qual a sugestão que o grupo de trabalho vai apresentar para essa condicionante? Tá, pode ser. Eu acho que é... Na verdade, em termos de ajustamento de conduta, Não. deixa eu esclarecer aqui. Jócia, eu, é... eu, você eu teria como colocar... Você teria como colocar o artigo 11? Não foi passado para. Deixa eu só esclarecer que essa resolução, as duas, a 11 de 2012 e a 14, ela foi sancionada por esse conselho. Passou por esse conselho. Ninguém está aqui é, criando algo que não passou por esse conselho. Inclusive, com todo respeito ao, ao colega membro do IBAMA, o IBAMA fez parte da votação dessas duas resoluções. Então, eu, até voltando, eu acho que dizer algumas concepções de precariedade, sustentabilidade, que nenhum garimpeiro quer instalar, lá, esses estudos, o IBAMA não nos participou, nem quis fazer parte do grupo de trabalho. Seria humanamente assim, impossível nós termos esses elementos. Mas também está sendo discutido pela gerência pertinente, que já fez um trabalho, a Maria do Carmo infelizmente não pode estar aqui, estar aqui presente nessa reunião, mas a Maria do Carmo esteve nos locais, conversou com os garimpeiros e eu estou até surpreso por essa informação, porque se você tem essa informação, prova dela, não estraga para a gente, não tira a nossa concepção associação, até que já foi colocada aqui pelo secretário com bastante propriedade, associação ao tráfico, isso não cabe a nós, ambiental. Isso cabe à Polícia Federal, aos órgãos de controle de repressão, fazer esse controle. Como, quanto outros crimes é, redundam, né, derivam praticamente dessa atividade. Eu vejo que tudo que está sendo discutido não é caso novo. Isso já foi votado nesse Conselho como próprio... É, membro do SEBRAE colocou aqui, como outras é, foi trazido por esse conselho um seminário sobre o garimpo, a participação das cooperativas, claro respeitando todo o pensamento mas o que não foi, que não foi colocado agora você está colocando o artigo 11 para a gente ter uma concepção ó. isso é uma exigência da resolução que está, foi alterada a 11 é a da 14, o artigo 11 que define Querem que leiam? O artigo 11. O parágrafo único do artigo 12, da resolução 11 de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo único. O resíduo do material concentrado após azogado, amalgado, amalgamado, tecnicamente, com a formação da mistura ouro-mercúrio, deve ser acondicionado em um recipiente específico. Hermeu, hermeu, hermeticamente fechado. Hermeticamente fechado. O material deverá ser transportado e depositado em um local apropriado conforme plano de gerenciamento de resíduo, constante do plano de controle ambiental, que seria o PCA. Previamente autorizado pelo IPAAM, cada unidade de extração deverá manter o um cartão de controle da entrega do resíduo do qual constarão a data da entrega e o volume dos resíduos, bem como o recibo do responsável pelo depósito. Essa exigência da resolução, todas as cooperativas até hoje não cumpriram as suas restrições e condicionantes do verso da licença. E a Cogam só é, reavivando a questão da propositura, entrou com uma demanda pedindo a reformulação desse artigo 11 foi quando, na última reunião extraordinária, o grupo de trabalho foi formado pelos partícipes aqui. Vou relembrar. IPAAN, FIEAN, UEA, CAAMA. Só. GTA. GTA. Então, essa foi a concepção do grupo de trabalho e está sendo mostrado naquela ata que foi é, deliberada pelo, pelo grupo e que está sendo colocada aqui na plenária. Olha só, gente, esse foi o um ponto que, não, que eles não conseguiram cumprir, até porque a grande pergunta deles para nós é entregar onde? Para quem? Quem vai cuidar? Nós não dissemos. Esse é o questionamento deles durante a semana que nós fizemos o de debate lá. Né? Então, a, a, a nossa proposta de mudança é aqui. É isso aqui. Porque, teoricamente, o termo de ajustamento de conduta e a própria renovação da licença, é, ele é, é um ato discricionário do próprio IPAAN do secretário. Né? A nossa propositura é para que a gente mude o artigo 11 aqui, faça essa alteração para que a gente, aí sim, possa cobrar deles. Porque hoje nós estamos dizendo que eles devem entregar esse material hermeticamente fechado, mas ninguém diz aonde, como, de que forma, quem é o recibo e quem vai cuidar desse material. Porque, se, teoricamente, se esse material tem algum tipo de contaminante, e nós vamos depositar ele em algum lugar, nós vamos jogar ele no aterro, nós vamos botar ele... Bem, nós vamos botar ele aonde e quem vai cuidar? né é, é, é, é o que não está decidido aqui, ficou uma coisa muito largada, muito solta. Então, a nossa proposta aqui é tentar dar um, um, uma redação nova para esse artigo, para que a gente possa buscar o aumento desse controle. Porque, a partir daí, aí como um até discricionário que é, o um secretário-presidente pode... Fazer o seu termo de ajustamento e fazer a renovação da licença. Né? Porque eu deixei claro: o que eles não cumpriram da licença anterior foi só isso aqui. E eles estão alegando, e vejo eu como fazendo o papel do advogado do diabo, que né? nós não dissemos de que forma. Mas, está na plenária. É, por favor. É, é se eu estou colocando, um trabalho, fez alguma sugestão texto? E já está fico... pronto. É aí. Olha só, gente, uma questão de ordem. O Fábio vai ler novamente a, a proposta do grupo de trabalho. Senhor, por favor. Senão, nós vamos aqui, olha, são 11 horas. A gente nem tá passou para outros processos. É, nós vamos fazer aqui o seguinte. O Fábio vai ler novamente a proposta do grupo de trabalho, que foi, foi lida no início da, da reunião, é. né, para vocês todos de forma de entenderem o que foi escrito. Presidente, eu queria uma questão de ordem, eu acho que vai ajudar. Bom, legal. O senhor tinha acabado de me falar o que a gente tinha voltado. Agora me aparece uma segunda questão que é importante, acho que isso é importante votar e discutir o que o Grupo de Trabalho já apresentou como proposta. Mas acho que isso é uma outra coisa. Nós vamos discutir isso hoje aqui, o um texto artigo 11. Não, tudo bem, Está na falta. Não, eu entendi. Mas isso é uma segunda votação de duas matérias conexas. Então, peço um novo esclarecimento. Nós vamos discutir aqui hoje esse texto e também a aprovação da licença. Porque, se for isso, eu sugiro um exportamento não, não não, não eu peço desculpa, talvez tá eu não tenha expressado direito. Tá? Nós estamos discutindo aqui, na realidade, o seguinte. A prerrogativa para que o secretário, que o presidente do IPA e da equipe técnica renova, façam o tempo de ajustamento de conduta e a renovação da licença, está entendendo? Depende de a gente discutir o artigo 11. Essa, essa, essa reformulação do artigo 11. É isso que está em pauta. Porque a licença e o ponto de ajustamento são atos contínuos, depois disso aqui, que é o ato discricionário do Iboãe e, e, e da sua equipe do presidente. Agora ficou claro. Primeiro okay. isso, depois votar se a cena Nossa Nossa questão aqui é votar o que o grupo de trabalho, feito, grupo de trabalho que está propondo em relação ao artigo 11. Bem, de forma bem resumida. Uma coisa, outra. Okay? Eu acho que o Marcelo queria a palavra. Você vai franquear a palavra? Após o, o, o Marcelo, eu. Mas, mas teria que colocar outra proposta antes, né? Falar, tá. um... é, só colocar. É, só para esclarecer que algumas pessoas, alguns membros chegaram, depois da, da lida, foi colocado. Volto a repetir, na última reunião extraordinária, foi constituído um grupo de trabalho para reformular o artigo 11. Dar uma outra roupagem. A roupagem que foi dada é justamente essa ata, aonde modifica para um laudo né, de caracterização. Resumindo, estou resumindo. Que vai ser feito pela COGAM, que foi a propositura, pelas cooperativas que vão é, ser licenciadas, elas todas vão arcar com esse custo, tanto do laudo de caracterização desse resíduo, desse rejeito, quanto da contraprova. Para que seja embutida é a substituição do artigo 11 essa proposta. Para que a gente tenha essa concepção que o, o Sérgio depois é, defendeu tecnicamente e cientificamente que nós não temos essa base. E colocado também pelo estudo que o Estrócio colocou aqui, né? Então, para que a gente possa reformular o artigo 11, primeiro, nós estamos levando a baila aqui na plenária o que foi discutido no grupo de trabalho e o que foi deliberado para essa plenária, para que a gente possa votar e, assim, modifique o artigo 11. Ou retire ele e coloque isso como condicionante, tanto na elaboração do termo de, justamente, conduta quanto para a licença. Marcelo. Marcelo Garcia serviu. É... Eu já fiz alguns estudos sobre madeira, e a quantidade de mercúrio que ainda existe lá antes mesmo do garimpo retornar é altíssima, né? E segundo o relato dos próprios galimpeiros, eles colocam um tanto de mercúrio para fazer o amálgama, e quando eles pegam já o quazouque, né, o amálgama amado, eles pegam, tiram mais mercúrio do que colocaram. Ou seja, na verdade, o garimpo poderia até ser uma maneira de retirar o mercúrio que está lá desde que fosse controlado esse resíduo, né? Então, acho importante controlar esse resíduo e tenho certeza, ouvindo o relato dos garimpeiros, vai ter mais mercúrio uh, retirado do que o foi colocado. Né? A, a questão de contaminação dos peixes é clara, isso já tem trabalhos com o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, desde de, o final dos anos 80, e seria interessante saber como é que está a situação agora. Né? Então, acho que seria uma oportunidade para o garimpe apresentar o serviço até de limpar o mercúrio que está no rio, desde que tem o um controle de quando está entrando e quando está saindo. Quando, só da questão ambiental, que é o que mais interessa uh, para mim, como conselheiro representando o, o, os biólogos da região norte. Então, é basicamente isso. Né? Nós temos que ver como vai ser feito esse gerenciamento de resíduos e que seja cobrado, né? que as cooperativas efetivamente é, demonstrem quanto de mercúrio está sendo colocado e quanto está sendo retirado. Porque o principal problema é esse. Tá? Querendo ou não, o principal problema é esse. A questão de se ele está próximo da unidade de conservação, está descumprindo a lei, está descumprindo a licença, vai sofrer as sanções devidas, quem quer que aplique, de acordo com a ocasião local, se aplicou, colocou fogo, é porque que foi necessário. Tá? O que também não justifica a reação que houve, por, por outro lado. Tá? Então, o que a gente tem que focar é isso, essa questão ambiental, tá? em cima disso. Quanto está entrando de mercúrio, quanto está saindo, para onde está indo. Simplesmente isso. Vamos dar a eleição? Vamos. Medindo isso daí. Tá? Acho que isso é o mais importante de tudo. Uma questão de ordem. O Fábio vai ler o que o grupo de trabalho redigiu e depois a gente parte para finalizar, porque senão a gente não sai dessa discussão. Ok? Fábio, por favor. Ata do grupo de trabalho de reanálise sobre o disposto na resolução da Lava Gavipeira. Resolução 11 de 2012, alterada pela Resolução 14 de 2012, Semana. Em 26 de setembro de 2017, às 14h30, na sala de reuniões do DEMUC, reuniu-se no grupo de trabalho formulado no âmbito do Conselho Estadual de Meio Ambiente do Amazonas, CEMAAN, sendo composto por, por mim, diretor jurídico do PAN, René Veiga, representante da FIAN, doutora Glória Mello, representante da UEA, Maria do Carmo. Santos, analista ambiental do Parham, Mauro Janssen, representante da Carrama, para analisar e discutir os pedidos formulados no documento apresentado pela Cooperativa dos Garimpeiros do Amazonas, Cogam, que requereu, um, a abertura do processo administrativo para apuração dos fatos narrados no documento. Dois, a, a imediata suspensão da aplicação da exigência estabelecida pelo parágrafo único do artigo 12 da Resolução SEMAAN. Número, Na verdade, é parágrafo único do artigo 11, desculpe, da resolução semana número 11, de 9 de maio de 2012. 3. Determinação da publicação das renovações das licenças de operação da COGAM, em virtude do suposto extrapolamento dos prazos legais. Sobre o primeiro item, o grupo de trabalho entendeu não ser de alçada do semana a providência solicitada, Quanto ao item 2, após os devidos esclarecimentos feitos pela geóloga analista ambiental do IPAAM, Maria do Carmo Santos, sobre os métodos utilizados no processo da lava garimpeira e após a leitura da legislação pertinente ao tema, inclusive a citada no próprio documento da colgan verificou-se a necessidade de solicitação de análise química do material com amostras coletadas na presença do técnico do IPAAM, devidamente habilitadas e enviadas ao laboratório credenciado às expensas da Cogam, devendo ainda ser solicitada a contraprova pelo IPAAM para confirmação dos resultados obtidos, que também correrá às custas da cooperativa. Quanto ao item 3, referente à questão do requerimento da publicação das renovações das licenças de operação da Colgan, pelo suposto extrapolamento dos prazos legais, foi esclarecido pelo IPAAM que as renovações das licenças em comento foram indeferidas em virtude do não atendimento às condicionantes e ou restrição dos referidos licenciamentos. Já tendo tal situação sido adevidamente cientificada a cooperativa através do documento próprio pelo órgão, que é a notificação, ademais, o grupo de trabalho observou que não houve o cumprimento do artigo 16 da resolução 14 de 2012 do SEMAAM, e nem mesmo a revisão estipulada no artigo 14 do referido instrumento. Após as considerações elaboradas pelo grupo de trabalho, encaminhe-se ao SEMAAM para aprovação. Nada mais havendo a ser tratado, eu, Gláucia Tavares, lavei a presente ata que incorpora a lista da presença assinada anexa. Essa foi a ata realizada no dia 6 de setembro. Vamos lá, gente. Nós vamos abrir cinco minutos mais para a gente conversar e depois a gente passa para a votação. Cinco minutos. É, Fernanda e Desan. Eu ainda eu não consegui ver na ata uma proposta do novo artigo e como seria a entrega desse material. Então, eu ainda não entendo qual é a ligação do artigo 11, não está ligado com a proposta aqui na ata. A proposta do grupo de trabalho é que se faça a coleta desse material na presença de um técnico do IPAAM, que ela seja encaminhada para um laboratório credenciado, que seja feita uma contraprova, tudo isso vai ser custeado pela própria COGAM. E assim que o conselho hoje deliberar, é, acatando ou não, né? mas esse pleito, nós iremos nos reunir provavelmente no próximo dia útil, né? na terça-feira, para começar a redigir esse artigo. Então, a proposta hoje de votação é apenas quanto à retirada desse material para fazer as análises. É somente isso. A gente vai fazer as análises, a contraprova vai fazer uma nova redação desse artigo e, provavelmente, na próxima reunião a gente já deve ter tanto o resultado das análises quanto a nova redação proposta. É isso. Certo, secretário? Certo. Até para poder saber que fim a gente vai dar, que destinação a gente vai dar esse resíduo. Mais dois minutos só, gente. Então, assim como como foi colocado eu também não vejo uma proposta alternativa para o artigo 11. Como é que ia ficar? Qual, qual o que vai ser o que vai ser feito com o mercúrio? Qual é a alternativa de armazenamento de mercúrio? Existe uma alternativa de armazenamento de mercúrio? Qual é a forma de transporte? Como é que vai como é que vai ser avaliado é, o balanço de massa do mercúrio? Quanto que entrou, quanto que saiu? Ou seja, qual é a proposta concreta? Porque tirar um artigo de uma resolução para colocar uma ata desse jeito não um, como é essa a proposta? Deixa eu dizer uma coisa para você. A questão dos resíduos, do que, ser, do que sai do mercúrio, já foi discutido e apresentado aqui para os né? o Fórum do Galimpedos. O índice do que entra hoje, de cada 100 gramas de mercúrio que entra no cadinho, sai 96 e 4 ficam no sistema. Está, tem estudos mais do que comprovados. Né? Nós estamos, nós estamos, a única questão nossa aqui é um só. É que o artigo 11, ele não diz nada de nada. Ele não diz o que o que fazer com esse rejeito, entregar onde, para quem? E quem cuida desse rejeito? Esse é o questionamento aqui. Esse é o questionamento. Então aqui, nós só temos hoje uma situação. Nós precisamos pegar, fazer as pesquisas que o Sérgio se referiu no início, para saber primeiro, esse rejeito tem algum tipo de contaminante? Que tipo? Qual a melhor forma de, de, de, de transportar e qual a melhor forma de dar destinação para que esse rejeito não seja jogado a eixo, se ele tiver algum contaminante, e cause problema em outro lugar? Essa é a questão hoje aqui. Nós estamos discutindo isso aqui e parece que a gente está dando volta, volta, volta, volta, e ninguém consegue entender. A nossa preocupação é pegar o artigo 11, assim, destrinchar ele, porque, do jeito que ele está aí hoje, ele não serve nem para o Conselho, nem para o IPALAM, nem para a SEMA, nem para os norimperos e muito menos para o meio ambiente. Não tem condições de votar para retirar o artigo 11 e colocar isso agora. Tem que ser apresentada uma proposta concreta. Eu acredito que tem que ser colocado ali um, uma proposta do, do GT. Houve apenas uma reunião do GT. Não houve mais reuniões do GT. Então, acho que o GT tem que se debruçar sobre, sobre o artigo 11 e, e destrinchar mais, apresentar as maiores alternativas. Não tem como ele substituir o, o artigo o, 11 do decreto no, da resolução. O que o, o que o Fábio acabou, acabou de dizer é, é a ata de reunião do GT. Tem a proposta, discute novamente. Você leia se você achar que não. Se não, não vota, se abstém, faça alguma coisa. Mas vamos caminhar, pelo amor de Deus, antes de votar, antes de votar, tem que ter uma proposta concreta. Não tem como votar em cima de uma ata desse jeito. Não tem como. Eu, eu, eu sugiro que o GT faça novas reuniões. Gente, vamos parecer a é boa votação para quem, porque a gente precisa tomar uma decisão, né? Nós precisamos é, é, é, é, tomar uma decisão definitiva, porque não dá para a gente ficar nessa solução de continuidade. Então, é, os que são a favor da, lei, da do que foi lido na ata. Que sejam adotadas essas providências, eh, por favor, se manifestem eh, levantando o cartão. Os que não forem permaneçam parados. Por favor, vamos lá, faça contato. <risos> É, nós somos 25 conselheiros, é, 15 por enquanto, é, é, por favor, para o voto a favor. Abstenções? Abstenções? Quatro abstenções. É, votos contra? Um. Ok? Sim. Pode ser. É só... Se dire... Por favor. Que por por favor. Vamos, então, aos processos. Claro, senhor. por favor. Pode ser, para licenciar Ninguém está votando aqui para licenciar a lavagada inteira, não. É para fazer a análise. Gente, Gente, senhores, por favor, esse ponto, esse ponto já foi votado. Nós vamos agora para os processos. Por favor. Meio, meio, meio isso é uma não Esqueça a parte da condicionante. Nós aprovamos uma ata do grupo de trabalho para fazer levantamentos, etc, etc. Então, vai se outra exatamente. Ok? É o resultado desse, é o resultado do laudo, Guilherme, é que vai Fomentar a segunda reunião para discussão, visando mudança. Marcelo, está com você. É, bom dia a todos. Trata-se de um pedido de vistas, de um processo de auto infração contra a Eletrobras Amazonas de de energia. Um auto infração que foi lavrado... No dia 15 de março de 2011, no valor de R$ 17.781, que teve o, o relato inicial feito pelo, pela ADS, e eu, em nome do Conselho de Biologia, solicitei vistas do, do parecer, porque havia é, recomendado, só para recordar aqui, o provimento do recurso é, solicitado pela administradora de energia e é, declarando a prescrição dos autos pelo, pelo prazo é, de decorrido e por várias é, cinco questões que a defesa levantou sobre a questão da prescrição, sobre a questão do, do auto delabrado, porque porém presa está sem licença, sendo que se solicitou no prazo. E outros, outras questões também. Então, por exemplo, meu voto. É, a multa foi no valor de R$ 17.781,00. A multa máxima prevista no artigo 42, inciso 3 do decreto anual 10.028, de 1987, por dar prosseguimento ao funcionamento da ponte de poluição, depois de vencida a L.O. É a multa, multa simples... A empresa geradora de energia no município de Parintins foi atuada em 17 de maio de 2011 e apresentou defesa tempestivamente em 6 de junho de 2011. Considerou ilegal a atuação por não haver enquadramento legal, considerou legal e é, ilegal o cálculo da multa, considerou omissa a administração pública e por fim solicitou a celebração em termos de ajustamento de conduta. Tá? Em 29 de junho de 2011 foram propostas cláusulas para o TACA em 19 de abril de 2012, a empresa foi oficiada para assinar o TACA. Em 10 de setembro de 2015, foi publicada a manutenção da ordem de infração, pois a empresa não se manifestou sobre a questão do tema de ajustamento de conduta. Em 19 de outubro de 2015, a Autóloga apresentou recurso tempestivamente, quando considerou ilegal a atuação, por não haver enquadramento legal, considerou a ausência de motivação de decisão e manteve o auto de infração por parte do setor jurídico de PAN. É, o IPA manteve a aprovação e decisão publicada no dia 13 de março de 2013, autuada tomou ciência da decisão 26 de abril de 2013, e entrou com recurso solicitando o termo de ajustamento de conduta ambiental ao sema e recebeu o processo em 6 de março de 2016. É, voto do relator. É, acolho parcialmente o recurso da atuada, considerando a falha no enquadramento legal, pois novo infração no campo 9 não contava, não contava uh, com o enquadramento legal e também pela ausência da justificativa da dosimetria da pena. Portanto, voto pela anulação do auto de infração 043.14.2011 do CEP, considerando, porém, um vício sanável com a lavratura do novo auto de infração desde que os requisitos preconizados no artigo 21 do Decreto Federal 6514-2008, ao, ao qual diz que prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática das infrações contra o meio ambiente, contata da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, no dia em que essa tiver cessado, ou seja, no caso de tela, seja contado cinco anos a partir da data da obtenção da licença. É, bem como também, se nova, nova laboratura do novo álcool, desse seja possível também seja justificada a dosimetria da pena então esse é o meu parecer para que é, caso possível, seja lavrado o novo auto, com enquadramento legal e dosimetria visto que a autuada solicitou o licenciamento 15 dias antes do vencimento da licença, quando o prazo era de 60, foi antes, mas foi ah, anterior o prazo inferior ao permitido, que eram de 60 dias, a ela estou com 15, é humanamente impossível conseguir planejar uma ação. É, isso não justifica ela continuar operando e tem que saber se a licença não foi dada, porque ela não tinha condições de ser dada, era a mesma situação que ocorreu aqui. Né? É, simplesmente você entrar um prazo de renovação, dentro do prazo, não garanta que a licença vá sair, se você não cumprir as condicionantes. E aqui... Pode ser que seja o caso. A licença não saiu por esse tempo todo, não tem condições de ser licenciada. E como é uma geradora de energia, eu entendo que a autoridade ambiental não pode ir lá embargar uma geradora de energia porque vai causar um dano muito maior à população que vai ficar sem energia e vai causar um impacto maior. Então, isso deve ser julgado nessas questões. Então, implementa ao IPAM. Isso, no caso, a empresa tem obtido a licença até cinco anos, né? A pena ainda não prescreveu. Caso ela tenha obtido a licença daqui, além de cinco anos, aí eh, estaria prescrito o, o auto Intel. Só para só cumprimentar, eu estou com esse processo há muito tempo e só hoje eu consegui relatar, depois de várias reuniões. Ele está pronto desde junho. Tá? O Ronaldo, o INCRA... Presidente, o Presidente, Marcelo, parabéns pelo trabalho, a gente sabe que fazer uma relatoria dessa depende muito tempo. É... Eu, como coordenador da, da Comissão Jurídica, presidente, o senhor não sabe disso, mas eu estou presente em reunião, uma reunião gravada inclusive na internet, tem coisa que eu não posso passar deixar passar, não só por isso, né por responsabilidade. É, primeiro, eu queria pedir contato de coro. Segundo, o relator original do processo Me parece que não está Certo, Marcelo? O processo, é, o procedimento é, Posso estar errado, mas O pedido de vista Marcelo, Com todo respeito ao seu trabalho Ele não gera A relatoria do, do quem pede a vista A relatoria de, Do relator original Mas ele pode apresentar de vista. Tudo bem, mas ele apresentou basicamente Relatoria Ele está valendo meu não, tudo bem. É uma sugestão. Tá? Então, assim, a, acho que é um procedimento que a gente tem há anos tentado, surpresa, melhorar. Aqui. Inclusive, isso demanda tempo demanda uma série de coisas. Então, a minha sugestão é que, a gente já tem falado isso várias vezes, quem pede vista, apesar, não obstante o direito de falar, ó, não, eu quero relatar meu voto, mas o procedimento não é esse. O procedimento é o relator vir e relatar o voto dele. Se o, quem pediu vistas falar, não, eu também quero relatar a mesa, discricionariamente falar, olha, eu vou liberar ou não vou liberar. Essa é a minha primeira sugestão. E, e manter a contagem de coro. contagem de coro está aberta e, segundo a Glauça, nós temos coro ainda suficiente. Ok? É, em que pese a, a, a, o regimento, a nossa decisão é tem que ser, eu acho que agilizada sob pena de um processo prescrever. E você deixar o um possível infrator sem a penalidade que cabe e, incluindo jogar o trabalho da fiscalização fora. Mas fica na, na, a, a, a conta da plenária. É bem verdade que o relator original não está presente, mas como muito bem colocou, a gente pode decidir aqui por julgar o alto de uma vez por todas ou postergar para uma próxima reunião mesmo correndo o risco dessa prescrição? Qual o prazo, Marcelo? É, não tem como saber. Porque depende de quando a empresa obteve a licença. Mas não, foi relatado e, não, mas isso não está nos autos, porque esse que é o processo de licenciamento. Não foi, relatado. não foi relatado. Porque eu observei isso aqui face às características, peculiaridades do, desse processo. Tá? Não é porque ele solicitou licença que, teoricamente, ele teria direito à licença. Então, tem que saber quando que ele obteve a licença. Em 2011. Presidente, eu... Mas o, o que pode, Vou fazer... pode, ter prescrito, pode ter prescrito o auto-infração, esse auto, mas não o dano. Presidente, vamos então, fazer o eu encaminho a mesa que esse processo seja claro para votação da plenária, se é assim entender. O encaminhado da coordenação jurídica para a gente reanalisar. Tem problemas nesse processo. Tem problemas de prescrição que não foi analisado. O relator não está aqui para dizer não, eu qual eu foi seu voto. Eu discordo. Eu é. analisei. É, eu falo que não seria exato de infração. É... Esse auto foi cancelado. O processo foi cancelado. Que retorne para o IPAN. <risos> faça diligências de para sobre quanto foi cessado o dano. Se o dano não cessou em mais de cinco anos, vai ser prescrito. Se não cessou, vai ser lavrado novo voto. Esse foi o meu voto. Não. O meu voto foi claro. Foi pelo cancelamento desse alvo. Caso o dano persista em cinco anos, do fato até hoje, tem que ser lavrado novo voto em qualquer enquadramento legal. Foi simplesmente isso. Presidente, eu mantenho a minha... Eu, eu, eu, eu, eu, eu, o relator do Marcelo está correntíssimo, mas eu acho que há dúvidas no processo. O relator não está aqui para dizer qual a é a vamos, sua Vamos decidir, então, pela. pela vamos aguardar o 15 de dezembro, a nossa próxima reunião, para que o relator apresente o processo. Não. E agora a Assembleia é sempre soberana. Se vocês acharem que vocês querem ele a gente faz a votação agora. Tem duas... Prop... Então, vamos fazer duas votações. Votação da proposta. Vamos votar em pauta é o seguinte. Se a gente julga o processo agora ou não. Ok? Vamos lá. Quem for a favor do julgamento do processo agora, por favor, se em Quem é contra, por favor. Por favor. Isso. Abstenções? Ok. Então na próxima na próxima sessão dia é 15 de dezembro próximo processo e vamos Não. Bem, é, nós tivemos aqui uma triste notícia de que acabaram sair dois conselheiros e nós não temos um mais fóruns. É uma é realmente triste, né? A gente está aqui com uma pauta para cumprir e não conseguir cumprir. Vamos deixar todos na sequência para a reunião do de dia 15 de dezembro. É, deixa eu dar uma notícia para o senhor. É, nós fizemos uma proposta, uma proposta ao governo, ao governador. O secretário já encaminhou, de criar jetões para os conselheiros por sessão, para ver se a gente consegue é, acabar esse, essa alta, esse alto índice de evasão, né, de não comparecimento e de evasão do conselho. A gente espera que no ano que vem a gente acabe, acabe com esses problemas de ausência de conselheiro. Sinceramente, porque. Ficaram todos aqui, né? Alguém não quer falar? Por favor. Veja bem, está sendo recorrente a gente deixar de apreciar esses autos de fração. Porque ficou todos os assuntos, primeiro e depois a última coisa e é a apreciação. Eu acho que nós temos que inverter, é. Inclusive por causa dessa, dessa questão de prescrição. A como o primeiro item de pauta, depois das informações gerais, a desses autos. Acatar. Pode ter certeza que na próxima reunião será assim. Primeiro os processos, depois os pontos de pauta. Você fez, você fez, você fez. Microfone, por favor. Bom dia a todos os conselheiros. É, nós estamos verificando que essa ocorrência dos processos seria prorrogada ou provável, né? Eu acho assim que não deveríamos ter um dia, secretário. Já foi dada essa sugestão, tirar um dia exclusivo para nós fazermos avançar nesse, nessa questão de processo. É uma sugestão que eu, um, como sociedade civil, a gente está vendo as restrições e, e, e por exemplo, tem outras, outras é, eu, quero, eu quero dizer assim, por exemplo, esse problema da lava. Isso, já tivemos uma discussão anterior, voltando novamente e, e eu acho assim que nós precisamos avançar nos processos ter um dia, ou então só um dia, só exclusivamente, uma extraordinária para avançar nos processos. Na minha sugestão, certo? E quanto a referência ao, ao, ao processo da lava, Galipedo, eu vejo assim, que nós precisamos fazer é, uma sugestão minha um GT intersetorial para que seja todo, como foi feito da de queimadas, um trabalho, um estudo, que isso já tem dentro do, do, da própria resolução, um trabalho com todos os órgãos afins, para poder a gente ter esse monitoramento e esse acompanhamento, tá? Obrigada. Eu, oh, sim, que se é eu acho que também deveria ter algum controlador de tempo. Né? Tempo das falas e corta o microfone e cessou. Porque senão não vai avançar. Não avança. Todo mundo quer falar, todo mundo tem o direito de falar. Mas se a gente não controlar o tempo dentro de uma reunião... E outra coisa, tem que ter horário para começar e para terminar. Tendo o coro, é lógico, respeitando a situação do coro, mas o horário para terminar tem um limite. Acabou, terminou. Não dá mais. Dá pra, vamos concluir todo mundo de acordo para terminar o condutor da reunião. Todo mundo de acordo para continuar mais 15 minutos, mais 30 minutos de acordo. A gente continua. Mas o que o Maui não colocou, era o que eu ia colocar. É, a gente vem para cá, vem os processos, analisa. O Marcelo acabou de falar que está com o processo de não sei quando. Eu estou com aqui um tentólogo. Então, a gente precisa priorizar esses processos. Porque até é uma responsabilidade que a gente tem com essas pessoas aqui, com essas empresas né? e com o meio ambiente também então, primeiro os processos e depois a gente coloca alguma coisa em pauta se houver tempo né? e tem que, ter, tem que ter um controlador de tempo, ou estourou seu tempo terminou, porque senão não termina um assunto que é de re, relevância como esse da lábora garimbeira dá muita discussão se for colocar algum assunto, não se coloque um assunto polêmico demais. Um assunto que dê para resolver em pouco tempo. Né? Já está polêmico, meu. Bem, é, gente, olha só. Ah, as propostas estão copiadas. Nós vamos adotar. E eu também peço desculpa, porque, como estreante, a gente quis dar vazão para todo mundo discutir à vontade. Mas na próxima a gente vai usar um pouco mais da, das questões de ordem, um pouco mais da. da, da, da da discursionalidade da presidência para regulamentar a questão de, de, de, de, de, de tempo de fala e de encaminhamentos. Ok? Ah, aí na bom. Bom. O comprometimento aqui são de todos. E na pauta, avançado aqui até as 12 horas, nós teremos ainda 35 minutos para relatar os processos. Então, evadira porque não há um comprometimento com o Conselho. Janete, aí na secretário Secretária, eu gostaria de sugerir a pauta na próxima reunião, apesar que agora já não tem mais coro, né? Seria na próxima reunião... É... Nossa secretária, sugestão de pauta só processos e aproveitar que estamos próximos do Natal é a confraternização né? tendo em vista que né, acho que todos os conselheiros aproveitaram, e cada um traria né, uma coisa e nós faremos uma confraternização eu vou deixar que a glória, organiza essa confraternização não, a Gélia só vai pegar e vai eu agradeço a todos pela a presença faço desculpa por algum Algum tropeço vamos um corrigir a próxima. Obrigado.